Para obter um bom desempenho no Enem, é preciso ter disciplina para manter uma boa rotina de estudos. Mas existem outros fatores que ajudam o candidato a estar fisicamente e emocionalmente equilibrado na hora das provas. Primeiro, é preciso entender que exagerar na rotina de estudos pode atrapalhar mais do que ajudar, principalmente quando o candidato sacrifica o tempo em que deveria estar dormindo. O professor de psicologia, Marcelo Santos, afirma que é preciso, no mínimo, oito horas de sono diárias para que a mente possa manter um bom desempenho. O sono não pode, de maneira alguma, ser sacrificado. Por mais que você queira né, tomar estimulantes, ali, como o café, né, que deixa a gente acordado, isso só tende a prejudicar. Por quê? Porque o cérebro é um organismo que precisa de descanso. Então quanto mais você exauri-lo com a ausência de sono, menor vai ser o desempenho dele na hora da prova. A mente também funciona melhor quando a alimentação do candidato é equilibrada e nutritiva. Isso significa evitar açúcares e gorduras em excesso, além de refeições muito pesadas. O professor Marcelo também recomenda a prática de exercícios físicos como uma aliada na preparação para o Enem. Por que o exercício físico ajuda é bastante? Porque a pessoa né, que pratica exercícios físicos, ela oxigena mais o cérebro. E, consequentemente, ela tem uma melhora na sua memória, ela tem uma melhora no seu desempenho, nos seus raciocínios lógicos, porque o exercício físico faz esse processo de oxigenação. Na hora de estudar, é preciso manter o próprio ritmo e fazer pausas periódicas para descansar. O professor de letras Wellington Pedro da Silva sugere que o candidato estabeleça pequenas recompensas para se manter motivado na medida em que os estudos avançam. Hoje foi um dia que eu consegui avançar muito e aí eu vou parar aqui para o momento que seja... Preparar até um café, um lanche, como uma forma de presente mesmo. Eu vou me presentear com uma xícara de café e um pão com manteiga, se eu gosto. Mas é parar e vivenciar esse momento, porque às vezes a gente come até na frente do computador para não perder nada. Você precisa descansar a sua mente, você precisa descansar o corpo. E você entender isso é você ter um domínio emocional sobre as suas ações. O estudante João Vitor Grigoleto precisa de um bom desempenho no Enem para conquistar uma vaga para Medicina ou Direito. Para isso, além de estudar bastante, ele reconhece a importância de manter uma rotina de bons hábitos, principalmente nessa reta final para o exame. Jogo basquete cerca de duas a três vezes na semana. Fora isso, nos meus intervalos de estudo, eu gosto de dar uma volta de bike de vez em quando, tocar algum instrumento. E, além disso, eu acho muito importante manter uma vida social ativa, sabe? Eu acho que se isolar, principalmente numa reta final, não é uma opção muito boa. Falta menos de um mês para o Enem. Nesta série de reportagens, nós apresentamos várias dicas que podem ajudar você a conseguir um bom desempenho no exame. Esperamos que essas orientações e o seu esforço sejam suficientes para que você conquiste uma vaga no ensino superior. Boa sorte! Esta reportagem teve produção de Diana Vitor e sonoplastia de José Maria Pardal. Eu sou Daniel Ito. Muito obrigado a você por ter acompanhado os episódios da série Enem 2021.